E aí, vamos pro show da Loki, caralho! E o Luquinho da gata hoje, como é que tá? Tá maluco, hein? Que mulher, hein? Vamos pra onde hoje, amor? Show da Loki? Show da louca? Tá gostoso? O quê? O, o clima ou eu? Você. Ah, que mulher! Que mulher, que mulher. Show do A Louca. Vai dar ruim sim, eu, com certeza. Já tá dando, já, né? Porque a Ana tá tomando Coca-Cola batizada do Mac. <risos> que não pode beber na rua no Canadá e é nóis. Gente, vida de solteiro, solteiro em existe. casal é assim mesmo, tá ligado? Vai pra balada os dois juntos e a gente se diverte os dois juntos. A Sandra tá me ensinando a ser solteiro, mas namorando ao mesmo tempo. Yeah. Cadê o Alok? Cadê o Alok? Ah, vai entrar, vai entrar. Eu não tô vendo a Alok. Tô cansado, mano. Uma hora da manhã já, tô vendo. Ele tá comendo um sanduíche de presunto do Chaves. Ele não tá comendo poutine lá atrás, não? Poutine. Aí não deu é caganeira. Poutine do Chaves. Porra, velho. tem no final do rolê, né? A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né, velho? É o Dogão no final do rolê. Você vai pegar um pra você? Aqui, o Dogão do Polonês aqui, velho. Olha lá, velho. Bom pra caralho, é Dogão, velho. Isso é muito Brasil. vai. Bom dia. Bom dia. Como estamos depois do show da Loki? Está... É... Eu ia comer aqui no restaurante brasileiro Esse vídeo vai ser super Ai, animado lindo. Depois dos 30, velho Ir no show E voltar 5 horas da manhã pra casa Não é não é divertido, entendeu? Não é mais divertido O ah. que você pediu aí? Mandioca frita, pastel e coxinha Me... E depois ainda vou pegar um bolo de cenoura com Me... Você merece, amor Só vai Oh, a balada, amor. Tô bem de boa da balada, velho. Oh, tô bem amor. de boa dessa balada. Que idosinho. Eu namoro é um idosinho. Namora né? mesmo. Sério, tô muito orgulhosa. Eu fiquei até o final, né? Ficou. O que, que estamos fazendo? Eu vou pegar meu caminhão. E o quê? Vou levar a galera uh -uh, no outletão. Ai, meu cartão de crédito! Hoje estamos com a presença ilustre de Carol e Fernando aqui também. Que inclusive assistiu o meu canal e agora estão nele Êê, que legal e se não fosse o Fernando eu não tinha conhecido a Sandra e se não fosse a Sandra eu não era um homem mais feliz do mundo hoje Ai, ah... Ai, Fê e aquela loja ali ó que loja é aquela Aldo a ah, Aldo cada um no seu <risos> Quadraldo. <risos> as pessoas acham muito idiota quando eu faço isso mas olha aí ó tá pegando amor tá pegando Duas camisetas básicas e uma camisa verde linda, 40 dólares. A gap tá muito boa, 10 dólares as camisas, camiseta branca, normal. E a coisinha aqui resolveu ver o quê? Bolsa. Bolsa é bom para carregar a coisa do boy. Vamos fazer a parte feminina deste vlog de hoje. A Sandra vai mostrar para vocês as bolsas da Coach. A bolsa da Coach no Brasil é só aqui, uns 3,5 né? Isso aqui é investimento. Normalmente eu levo e vendo para meus amigos. Olha aí, empreendedora. Uma hora que a Rita Federal não esteja vendo, se você trabalha na Receita Federal... Comenta aqui embaixo. Não, mas tá tudo bem. <risos> Mão de boca. Então, todas coisa. elas vêm com certificado. Hum. E elas vêm com a tag pra gravar. Ela grava vídeo? E uma bolsa com seu nome gravado. Eu normalmente levo elas daqui e vou no Shopping Guatemi. E eles gravam pra mim sem cobrar. Inteligente. Eu assim, né, meninas? Eu vim aqui no, no Down Flats hoje pra mostrar pra vocês as bolsas da Colt. Uma coisa maravilhosa, menina, aqui, ó. Ficou linda. Como é que é dancinha aí, Fê? Possuído pelo ritmo tik ele dança, ele tik ele dança.